Senhoras e senhores sejam muito bem-vindos ao canal aqui quem tá falando é boy e você tá assistindo ao Boring Mons TV galera se liga que hoje finalmente eu vim compartilhar com vocês algumas novidades maravilhosas de Old Sunset assim como mostrar os prédios já com as construções prontinhas como o prédio empresarial aqui no meu ladinho ali o supermercado o bistrô Cara, tem tanta coisa legal que quero mostrar pra vocês nesse vídeo hoje, mas ao mesmo tempo eu também quero te fazer um convite pra aparecer na live do Elv76Play na Twitch amanhã à noite, quinta-feira, que a gente vai estar tá jogando ao vivo, ele vai ter acesso antecipado a esse mapa que já faz parte da atualização de abril de Old Sunset, mas não é a versão final do mapa, hein? Ainda tem muita coisa pra gente aperfeiçoar até o dia 28, e lá no dia 28, que é daqui duas semanas, na quarta-feira, vai sair um trailer aqui no canal mostrando o antes e depois. A versão de março versus a versão de abril. Porque inicialmente parece que a gente só adicionou lotes, na realidade não, foram mais 700 novas plantas adicionadas, teve aperfeiçoamento no mapa, os lotes foram redimensionados, então teve muita coisa legal, galera, vocês não fazem ideia. E de primeiro eu também quero agradecer, aos membros do Patreon que apoia o meu trabalho e quem já está no clube do YouTube. No momento não é ninguém, mas eu espero que logo entre alguém aqui no clube do, do canal. Para ter acesso antecipado ao mundo aí também me dá feedback e apoiar o canal. Enfim, mas é isso, né gente? Bom, obrigado. Agora vamos lá, eu quero mostrar para vocês as grandes mudanças aqui nos lotes, se liga. Eu acabei usando conteúdo personalizado, sim. Mas a boa notícia é que eu mesclei todos os conteúdos personalizados. Eu acho que são aproximadamente uns 20 em um arquivo só para poupar espaço e otimizar no carregamento. Galera, falando em otimização, tudo nesse mundo é otimizado. Você já sabe, né? Não preciso ficar falando. Mas se liga, ó. Aqui temos o bistrô, o mercadinho e a livraria. Se você vê a foto desse Sims 3 Beta, que é acho que vai aparecer agora para você você vai ver que eu utilizei essas imagens como referência para colorir os lotes e criar não algo idêntico, mas de certa forma muito semelhante e ao mesmo tempo com a minha própria identidade, né pessoal? Agora tem mais uma coisa que nova, hein? Que é o departamento de polícia de Old Sunst. Se você estivesse perguntando, sim. Meu projeto é que todos os rabbit holes, com exceção da prefeitura, que eu não consegui recriar essa coisa linda sejam abertos e funcionais para os seus Sims poderem trabalhar e frequentar Então se liga só, eu vou começar mostrando a livraria para vocês, tá? A livraria é a coisa mais simples desse lote, literalmente Você tem aqui um caixa de, de livros, né? Do Volta ao Mundo, estantes e uma mesa com cadeiras É possível que eu adicione mais coisas no futuro? É, mas nesse momento foi o que a minha criatividade me ajudou a criar Aqui você vai ver que o nosso mercadinho tá faltando muitos itens, né? Porque eu usei muito conteúdo personalizado, mas como eu tomei a decisão de remover eles, acabou ficando assim, ó, meio vazio. Parece que já deu ponta de estoque, a galera já levou tudo pra casa, mas seus Sims podem vir aqui nesse caixa e comprar mantimentos. Obrigado, volta ao mundo novamente, né, gente? E aí nós temos aqui o nosso restaurante. O restaurante, eu fiz algumas adaptações e mudanças nele para utilizar sem conteúdo personalizado, mas é possível que no futuro a gente vai precisar daquele conjunto de cozinha para os nossos Sims poderem servir realmente de fato no restaurante, senão é um restaurante decorativo, né gente? Agora dá uma olhada nesse departamento de polícia, gente! Me inspirei muito ainda The Sims 4 ao trabalho para criar esse departamento de polícia. Temos aqui um hall de entrada, né, com um balcão. Aqui a sala do detetive, chefe E aqui o local onde eles fazem as fotos É claro que eu não tinha câmera Então eu meio que fiz aquela bancada De tirar a impressão digital então É tudo, você sabe É tudo decorativo aqui nesse caso né? Mas se liga só Descendo você vai ter aqui uma sala Para extrair a verdade dos bandidos E aqui para examinar as provas né? Tipo se assai E olha só Temos aqui a prisão, gente Mas, particularmente falando Eu ainda quero adicionar mais coisas nesse lote Então, fica um spoiler aí de surpresa Agora, uma das partes mais legais É que, para não usar janelas de conteúdo personalizado Apesar de eu ter usado aqui Eu colori as paredes de forma a aparecer que eram janelas, então, dependendo do ângulo que você olha, você vai ver que tem um tipo um reflexo. Ó. Ele tá muito fraco porque o sol tá na posição errada, mas acho que dá para enxergar, né? Aí no vídeo, tipo um reflexo. Então, ele dá uma simulada de que tem janelas de fato. Ó. e Olha só, temos aqui um duto de ar. Ele entra e do jeito que entra, ele termina. Então, tem início, meio e fim. Beleza, gente. E aqui atrás, claro, temos as viaturas da polícia, né? Ficou maneiríssimo. Agora deixa eu mostrar para vocês como é que ficou esse outro lote que eu já fiz vídeo aqui com Speed Build e eu não mostrei a versão final. Temos aqui a, o spa, o teatro, é, né? Que é o cinema e o prédio empresarial. Então tem muita coisa maneira aqui também, gente. Aqui no cinema tinha muito conteúdo da Story e eu removi todos eles. Então é por isso que parece assim meio vazio, tá? Eu tenho que colocar a porta aqui ainda. Mas eu ainda tô fazendo algumas adaptações, o importante é que a gente vai ter um cinema sem conteúdo personalizado, mas lá na frente, se vocês quiserem, a gente adiciona aí para os Sims comprarem os tickets aqui, entrarem é, no cinema, etc, como era a versão inicial. Temos aqui a loja de roupas, né, que nós vimos lá no The Sims 3 Beta, que nunca apareceu para a gente, até o U no futuro, e não tinha nada a ver com o que a gente viu lá no The Sims 3 Beta. E os seus Sims vão poder comprar roupa clicando aqui, mas ao mesmo tempo vocês estão vendo essas vitrines é porque nós temos aqui tá aberto para doações mas em teoria nós temos joias que vocês podem comprar através da caixa registradora de relíquias e aqui temos mais uma vitrine e gente agora se liga no prédio empresarial como ficou charmosão por dentro olha só você entra aqui já tem uma um hall de entrada quase que eu esqueci o nome do negócio temos dois house na realidade né, aqui era para ter um banheiro, eu esqueci de colocar, e aqui era para ter outro E dá uma olhada nesse escritório, que descolado galera, eu ia fazer uma coisa mais moderna, mas eu pensei, velho, eu acho que eu vou apelar mais para um clássico Deixar uma coisa meio misturada de, de clássico com moderno, é uma ideia assim mais, sei lá, não, não sei qual termo usar para isso aqui mas que parecesse ao mesmo tempo que um estúdio de jogos, parecesse um escritório realmente, né? E aqui é eu fiz o mesmo esquema que eu falei pra vocês lá do lote da delegacia em relação às janelas, eu usei as próprias tintas aí com textura metálica. Então eu recomendo que você tenha uma placa de vídeo legal pra não ficar tudo opaco, senão você corre o risco de ficar aí opaco se você tiver as texturas configuradas lá embaixo. E olha só, gente, como ficou bonito. Tudo aí nessa temática mais verde. Eu não sei porque eu adoro esse verde, gente. E aqui nós temos um refeitório, que já teve mais objetos antes E eu preciso ajustar ele ainda E aqui uma área para a galera curtir, jogar um ping pong, relaxar E aqui para eles trabalharem realmente, né? Quem for aí arquiteto, etc Enfim, gente E olha só, né? Outra forma de otimizar os lotes, como vocês já sabem É que eu só construí um andar para eles, tá? Com exceção aqui que eu construí dois E aqui, gente, esse daqui é um lote novo, ficou pronto ontem Essa daqui para quem não sabe, é a escola que tava lá na imagem do The 3 Beta. E sim, temos um interior para a escola. Temos um interior para a escola. Olha só o interior, gente. Se liga aí, ó. Temos sala de aula para os nossos Sims estudarem. Como, é que eu, como eu vou fazer isso ser funcional? Não descobri ainda, mas... Eu aposto que deve ter mod por aí que simula escolas no The Sims 3, né? Aqui é a sala do diretor... Recomendo que você não venha parar aqui, porque os simples que vierem para cá é porque tiveram uma conduta ó, um tanto quanto inadequada. Temos mais uma sala de aula aqui com alguns objetos mais bio, bio com alguns objetos mais tecnológicos aí para conhecimento, né? E aí temos uma sala de aula menorzinha e claro, né? Temos todo um hall aqui para a galera ficar aí no intervalo e o banheiro, óbvio, né? Não dá para esquecer o banheiro. Aqui temos como se fosse um, entre aspas, anfiteatro. Eu acho até que é uma palavra grande demais para essa sala. Mas temos uma sala aqui para comunicados, né? Temos aqui mais uma sala de aula, aqui uma área social para a galera curtir, jogar um ping-pong, porque aluno também gosta de jogar ping-pong. Outra sala de aula, mais uma sala de aula e aqui uma sala de artes. Então, gente, eu aposto que não vai faltar mesa. Para os alunos dessa escola, e se faltar, aí a gente vai ter que criar mais uma escola depois. E aqui atrás nós temos um campo de futebol, galera. Olha só que maneira. Então eu tô muito orgulhoso, tá ficando bonito pra caramba. Olha só a nossa praça aqui também, inspirada aí no décimo 3 beta, mas bem diferente, tá? E é isso, galera. Eu queria mostrar muito mais para vocês, mas esse vídeo já bateu os 10 minutos e eu aposto que você, assim como eu, não vê a hora de participar da live da transmissão amanhã para ver ainda mais detalhes eu precisava passar a compartilhar isso com vocês porque eu tô muito empolgado Old Sunset está crescendo muito rápido como vocês sabem já tem todos esses lotes também por aqui carregou carregou e, e esse lote aqui eu ainda preciso terminar ele para atualização do dia 28 mas ele já tá mobiliado por dentro só tem que recolorir e pintar ele por fora e aquele lá também né tem que terminar ele mas enfim gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu comentário aqui para eu saber que você tá curtindo aí essa maratona de The Sims 3 eu acho que eu nunca postei tanto vídeo de The Sims 3 aqui no canal eu fico muito feliz de ter o apoio de vocês aqui de de conferir os seus comentários eu não perco um comentário tá gente e eu gostaria de mandar um obrigado muito especial para quatro pessoas que estão me patrocinando lá no Patreon, vocês são incríveis! E essas pessoas são o Leandro, o Eurípides, o Jackson e o Otávio. Gente, muito obrigado por confiarem aí no meu trabalho, por participarem disso tudo com a gente, por me permitirem passar um tempinho a mais no computador criando tudo isso para vocês e para todo mundo que vai poder jogar em Santos depois, vocês são incríveis! Muito obrigado, muito obrigado de verdade! Eu peço que se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, mande aí para sua crush, para sua família, para quem quer que você conheça que jogue The Sims, poste nas comunidades, qualquer comunidade que você participe, literalmente, enfim, compartilhe esse vídeo nessas comunidades, posta no seu Twitter, reposta no seu canal do YouTube se você tiver canal, cara, eu vou ficar felizaço da vida, e muito obrigado por fazer parte de tudo isso, e, e galera, eu acho que a gente já bateu os 1.500 inscritos, e ainda não batemos, Vamos bater hoje, então muito obrigado pelos 1.500 inscritos aqui no canal galera, quando eu comecei isso há um ano atrás, em abril do ano passado, eu acho que foi abril ou maio, não me lembro, eu não imaginei que a gente ia chegar longe tão rápido, e isso só foi possível graças ao amor, paixão e carinho de vocês, então obrigado por tudo isso galera, e é só o começo vamos junto que ainda tem um longo caminho para percorrer é isso aí galera muito obrigado pela atenção de vocês e eu te vejo amanhã à noite na live do Elvis e no próximo vídeo aí no canal beleza a live do Elvis vai estar o link aqui embaixo na descrição então já já segue aí a Twitch do canal do Boring Bones e já segue a Twitch do Elvis eu sei que eu ainda preciso fazer vídeos com mais frequência na Twitch galera me perdoem eu acho que eu vou começar a fazer vídeo sei lá no meio da tarde no meio da manhã que são os meus momentos aí que são os momentos que eu mais tenho tempo eu só não sei se vai ter muita gente pra me assistir, porque eu sei que a galera curte ver a Twitch mais à noite, né? Mas, mas enfim, a gente descobre até lá, beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima e Tag.